E mais uma vez eu abri uma página sua de uma rede social e fiquei olhando sua foto. Como eu já sorri olhando pra aquilo, você não tem ideia. Mas nas últimas vezes, infelizmente, não era sorrindo que eu olhava. Eu era com desânimo, com saudade e mágoa misturadas. Por que você tinha que morrer? Por que você tinha que matar tudo que eu sentia e obrigar a morrer também? Me obrigar a fingir estar viva pra todo mundo? Me obrigaram a não chorar quando eu tivesse vontade de chorar, vontade de te esmurrar, de dizer que você é um idiota, um babaca, um cretino, um fraco. Não passa disso, nunca passou disso. Nunca uma piada sua foi engraçada. Nunca você me surpreendeu, nunca. Mas eu não consigo parar de pensar em você a cada dia, a cada ato, meu. E quando eu procurava outras pessoas, eu procurava imaginando você me vendo. E tendo ódio de mim. Porque ódio significa alguma coisa. E é melhor que a indiferença. Você que já foi tudo, já foi a minha esperança, já foi o meu futuro imaginado. Hoje não é nada. Não passa de uma foto em uma rede social. Se eu vivo bem sem você, por que eu continuo olhando? Por que eu sempre volto aqui? Por que eu ouço músicas que falam de tristeza? Por quê? Você não vale isso. Mas eu faço, eu continuo fazendo, como uma cerimônia de luto. Eu sigo a risca. Mas acontece que você não morreu de verdade do jeito que eu queria que morresse. Você está aí, vivo, vivendo a sua vida, fazendo suas coisas, suas escolhas, feliz, tranquilo, sem sentir a minha falta, sem olhar minha foto numa rede social. Por que eu não consigo? Eu esperei muito de você, não, eu não esperei nada, eu entendi tudo, eu entendi o que ninguém entenderia, eu respeitei, eu fiz como você quis, tudo, eu me anulei, eu deixei de me amar pra todo meu amor ser só seu, eu voltei atrás, eu chorei, eu pedi desculpas, eu aguentei besteiras, ah, eu aguentei tudo, juntando do chão migalhas do seu carinho, migalhas do seu amor, do seu jeito explosivo, do seu jeito calmo. Um dia me amando como se a Terra fosse acabar depois da meia-noite. No outro dia, um desconhecido me tratando como qualquer uma. Ah, por favor, você é meu personagem favorito. Dono de todos os textos, de todas as minhas histórias. O dono da curvinha das minhas costas. Eu tenho que dizer isso agora só pra uma foto em uma rede social, sabe por quê? Porque você morreu na minha vida. Você pediu demissão, seu cargo era o de presidente, era o de membro honorário do conselho. Tinha tapete vermelho, eu me vestiria até de secretária se te agradasse. Mas você pediu demissão, sem aviso prévio, sem nada. Me diz agora, como viver bem? Como sobreviver sem essa ponta de angústia? Eu sou feliz, cara, eu sou feliz demais, mas eu sou infeliz demais quando eu penso em você. Quando eu penso como poderia ser e como poderia ter sido. Eu sei que não dá. Eu não quero que dê. Não quero mais. Mas eu não sei o que fazer com esse nó. Vai passar, eu sei. Com o tempo, eu não vou mais olhar sua foto. Nem sofrer, nem pensar no quanto é infeliz tudo que aconteceu. Tomara que passe logo. Tomara que você morra de vez. Porque a vontade de ressuscitar, às vezes me domina.